E hoje a mensagem que toca no meu coração a compartilhar com vocês Vem do grupo Arcturiano Suas mensagens são sempre apresentadas com amor Os Arcturianos são muito amorosos Com o objetivo de ajudar todos os que escolhem alcançar um entendimento mais alto De quem eles são e o que está acontecendo no planeta Terra neste momento. Sejam muito bem-vindos ao canal, e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, e para o seu coração. Cada vez mais, as intensas frequências da luz que agora estão fluindo para a Terra, estão ajudando todos os que estão espiritualmente preparados para alcançar um novo e mais elevado estado de consciência. Mas muitos não estão conscientemente conscientes da sua prontidão. E, portanto, continuam a resistir à mudança, permitindo apenas se abrirem se forem forçados, através de experiências tridimensionais dolorosas e não de maneiras suaves de não resistência. E, queridos, isso me reporta aquela velha frase da infância, de que aprendemos na dor e não no amor. E esse é um dos paradigmas que necessita de mudança. Nunca duvide que todo indivíduo esteja ciente que antes de entrar nesta encarnação, eles mesmos escolheram. Todos trabalham com seus guias, professores e membros de seus grupos de almas para escolher os pais e as situações da vida que melhor os ajudarão a ir além da programação antiga e resolver situações kármicas das vidas passadas para despertar em um nível mais alto de consciência. Na energia tridimensional, tudo isso é esquecido porque os planos foram feitos em uma dimensão superior e o indivíduo não é mais capaz de se alinhar com essas frequências. As crianças costumam se lembrar de vidas passadas e como era a vida do outro lado, até serem ensinadas tridimensionalmente por adultos que dizem que estão erradas. As crianças pequenas, energeticamente sensíveis, costumam ter dificuldades em se adaptar às energias ressonantes mais baixas da terceira dimensão. Nunca force uma criança a uma situação que possa parecer comum para um pensamento adulto. E este pensamento que está causando sentir medo ou resistência. Mesmo situações que pareçam comuns, como uma grande festa de aniversário, ou um concerto de música alta. Situações que podem sobrecarregar uma criança pequena ou até um adulto que é energeticamente sensível. As crenças de dualidade e separação que permanecem vivas e bem na consciência individual sempre se expressam em forma de bem ou mal, porque não existe consciência expressa e até mesmo o menor pedaço de energia antiga pode se manifestar. Os não despertados não entendem isso e, portanto, continuam a criar e expandir ainda mais suas experiências tridimensionais com soluções tridimensionais. Todos vocês vieram muitas vidas durante as quais tiveram experiências de bem, mal e muito mal. Você usou todas as cores da pele, foi homem, mulher e ambos os sexos. Algumas dessas vidas foram muito curtas e outras muito longas. Você viveu deficientes mentais e extremamente inteligentes. Vocês foram guerreiros e assassinos além de pacificadores e odiaram e amaram. Quando você observar essas coisas no mundo ao seu redor, lembre-se de que existe um plano maior do que o olho humano vê. Um plano no qual cada alma espera aprender e que ela precisa para despertar, para um próximo nível de consciência. Uma vez que uma pessoa desperta para as verdades mais profundas, ela começa a parar de pensar em si mesma como apenas um humano, que está sujeito a todas as criações de dualidade e separação. E o medo começa a diminuir, a vida automaticamente se torna saudável e mais longa, a menos que a pessoa decida sair porque suas células começaram a reter mais projeto divino do corpo e menos crenças tridimensionais sobre o corpo. A vida física se torna menos à mercê do destino e mais nas mãos do indivíduo. Então, permita que a luz inunde as células do seu corpo físico e fale com elas. Dê a elas permissão para liberar toda a programação antiga que ainda está sendo mantida desta e de vidas passadas. E em seguida, evite reprogramá-las novamente por medo. Se não se formou como Deus, então o que quer que seja, não tem lei para mantê-lo ou sustentá-lo. Se Deus alguma vez se expressasse como doença, não haveria pessoa, mantra, procedimento médico e nenhum esforço que pudesse removê-lo. Porque as criações de Deus são mantidas para sempre no lugar pela lei divina. É um novo tempo, queridos, em que muitas crenças comumente e aceitas estão se dissolvendo rapidamente. Um dia de cada vez mais despertam em respostas às ondas intensas de energia dimensional mais alta que despejam na Terra. Gaia, que é uma alma viva e não apenas um pedaço de terra para ser usada e abusada, já teve o suficiente. Ela está mudando para o seu eu dimensional superior e permitindo que seus habitantes a acompanhem se assim o desejarem esteja preparado para mais eventos terrestres pois o choque de diferentes níveis de energia pode muitas vezes resultar em caos o antigo versus o novo expressará a maneira que for possível tudo está progredindo de acordo com o plano e tudo está exatamente onde precisa estar Portanto, tire o foco das aparências e coloque-o onde as respostas estão. É comum afirmar que um problema não pode ser resolvido no nível do problema, mas é exatamente isso que o mundo continua fazendo. Então, comece a enfrentar os problemas de sua vida com verdade e não com soluções totalmente baseadas em um sistema de crenças que está rapidamente se tornando obsoleto. Isso não significa que você não pode consultar um médico se for orientado ou procurar um advogado para o aconselhamento. MAN significa que você leva a sua consciência mais alta consigo, deixando-se guiar intuitivamente a ser aconselhado. Pare de analisar tudo de acordo com conceitos tridimensionais e como as coisas devem ou não devem ser. Dependendo de soluções e programas antigos, para obter resoluções permanentes e pacíficas entre pessoas ou situações. Nunca será permanente e sempre estará sujeito a mudanças, porque são formados de dualidade e separação. Muitos sabem disso, mas têm medo de confiar nele. A onipresente consciência divina está se expressando infinitamente. A mente interpreta a consciência divina única, de acordo com quaisquer crenças condicionadas que uma pessoa tem aceito em sua expressão pessoal da consciência única. Aprenda a confiar em sua intuição, buscando respostas sobre tudo e qualquer coisa de dentro e não do nível da pergunta. Todas as respostas estão dentro de você porque sua verdadeira essência é a consciência divina onisciente. A mente incondicionada de uma pessoa que alcançou uma consciência de unidade é capaz de traduzir os eventos da vida da pessoa de um nível superior e em formas de completude e totalidade que são pessoais para o indivíduo. Por exemplo, um cirurgião autorrealizado terá novas ideias sobre cirurgia se necessário. Um mecânico autorrealizado descobrirá como resolver um problema automático complicado. Nenhum deles obterá as informações do outro, a menos que elas precisem. É a consciência, incondicionada traduzida por uma mente incondicionada em forma compreensível individual. Aprenda a pensar em si mesmos como seres espirituais, não tanto como um com Deus, mas realmente sendo Deus, e assim incorporando tudo o que constituiu consciência divina. Eu sou integridade. Eu sou amor. Eu sou abundância, segurança e proteção. Harmonia, perfeição, etc., etc. Agora, um nunca pode estar em conflito ou se separar de si próprio. Separação é um mito da humanidade. Você está no comando de você. Sempre foi e sempre será mas você não sabia disso. Nenhum padre, guru, classe cristal, regra ou mantra tem o poder de torná-lo mais do que você já é. Uma consciência realizada da unidade é a chave que abre todas as portas. Quando você conhece, aceita, começa a viver e depois permite que a unicidade torne seu estado de consciência, você abre a porta para sua expressão, mesmo nas menores formas. Deixe de lado as crenças sobre o que você precisa ou deve ter para ser feliz, pois elas representam nada além de conceitos majoritários sobre a felicidade. Continuar segurando-os apenas serve para bloquear algo mais alto. Melhor e ainda assim desconhecido, apenas esperando para expressar. Confiança, confiança, confiança. Seu eu superior sabe onde você pertence e como chegar lá e permita que sua consciência divina já presente e se manifeste. Nós somos o Grupo Arcturion. Compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir a esse vídeo e se você é novo por aqui,